Você vai finalmente descobrir Como conseguir ganhar Um dos 10 mil emotes Da P.E.K.K.A Esse daqui galera, que você vai ganhar E é exclusivo no Clash Royale Se liga só, aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, olha você Vai conseguir agora, a partir de agora Você está vendo o vídeo que vai Te dar este emote aqui O emote da P.E.K.K.A Exclusiva dos criadores no Clash Royale, sim O emote do aniversário do Clash Royale Olha que legal, manos Muito legal, e é o seguinte A partir de agora você já vai ficar ligado Como vai conseguir ganhar, porque eu vou começar A loucura dos torneios, os 10 torneios de mil pessoas que todos vão ganhar os emotes bom, antes de falar sobre isso eu quero mostrar pra vocês aqui na loja temos algumas novidades nós vamos comprar agora também esse emote do Spark, que tá muito legal ainda vem 20 mil de ouro, mais 100 gemas, muito bacana galera antes de tudo vamos comprar aqui também, tem aqui o pegar um bausito de leve ganhamos mais nova carta aqui, comprar também a curadora guerreira e aqui embaixo, antes de começar com qualquer coisa Ei, coloque, aí pra... coloque aí pra vocês ajudarem o canal Bruno Clash, insira o código do criador, você vai poder ajudar a nós criadores sem gastar nada a mais, por isso, vem aqui e coloca Bruno Clash. Dá o okayzão, e você tá apoiando o Bruno Clash na loja do Clash Royale E aí sempre que você fizer uma compra aqui na loja Uma parte do valor que você comprar vem pro canal Sem você precisar pagar nada a mais por isso, beleza? Marca, manda lá no, no Twitter, no Instagram Me marca que eu vou dar premiação pra vocês, ó Pode ser que você ganhe também o Emote da Peca De repente, se você marcar lá, você pode também ganhar, beleza? Bom, agora que a gente já tá ajudando, apoiando o canal Bruno Clash Vamos comprar aqui o nosso Emote da Parque. Compramos, rapaziada, processo realizado. Olha, abre a. Eu nem tinha percebido. Vem também uma carta lendária. Qual é a carta cemitéria? Oh meu Deus! Cemitério pra gente, muito top, mano. Fazia tempo que não gritava um. Oh! Que loucura, rapaziada. Ganhamos muito. Nossa, vale muito a pena essa oferta. Ganhamos o emote ainda exclusivo da Spark. Ganhamos 20 mil de ouro, mais gemas e ainda os tokens. Muito bacana, de verdade. Galera, vamos utilizar então. Vamos pegar aqui nossa, nosso emote novo. Cadê o emote novo? Cadê o emote novo? Cadê a Spark? Cadê a. Meu Deus, cadê a Spark, mano? Cadê você, Sparkeira? Deixa eu ver. Vamos achar aqui devagarzinho porque eu tô ficando louco, acho. Que isso? Cadê a Spark, mano? Cara, eu vou reiniciar o jogo porque não veio a Spark. Vamos lá. Agora sim galera, olha, eu não sei, eu acho que eu não tô louco né Editor, vê aí se tivesse na, na, na, na imagem anterior, pode me zoar, mas eu acho que não tinha Bom, tá aqui pra vocês ó, o novo emote da Spark, vamos colocar aqui ó, no lugar desse aqui Vamos lá, ó, olha que bacana hein Emote da Spark de aniversário De 4 anos, mano, tá muito Legal, e pra continuar a doideira Ah, e eu mostrei, mostrei pra vocês aqui também Diretamente, eu fechei já o desafio Do aniversário, né, o desafio do Royale Moderno, fechei os dois, né, e já Com isso, garanti também o meu emote Do gigante real do aniversário Tá muito legal, realmente Bom, a gente vai fazer uma zoeira porque É o seguinte, manos, é o seguinte Hoje a gente já começa a falar, por quê? O que acontece? Hoje nós temos aí A última rodada da primeira fase do Mundial de Clash Royale Então, já deixa marcado na sua Agenda, o primeiro Torneio valendo mil Emotes no Clash Royale Pra vocês, vai acontecer Nesta quinta-feira às 20 horas Exatamente, quinta-feira 20 horas, marca na sua agenda Porque vai ter aí pra você A sua famosa live do no Clash Royale, mano, então é isso Quinta-feira, 20 horas, live Do emote no Clash Royale, mano Bom, enquanto isso, a gente vai falar também Sobre isso daí, mas, vamos jogar uma partida aqui Com esse deck, o deck de lava, que tá muito Forte, então, partiu, primeira partida E a gente vai conversando, então é o seguinte Todo mundo que estiver na hora da live, entrar No torneio, vai ganhar de imediato Não precisa ficar entre os primeiros, entrou no torneio Já garante o seu emote Do, da peca de aniversário No Clash Royale, olha que bacana hein? Bom, Vamos lá então, vamos fazer a nossa zoeira aqui Vamos ver se a gente encaixa nosso deck aéreo Qual será a dele, hein? Qual será a dele? Qual será a ideia do, do deck dele, hein? Vamos ver, vamos ver Vou colocar aqui minha bruxa daqui a pouco e agora eu vou ficar ligado pra ver o que eu coloco Hum, é um golem, é um golem, é um golem Vamos ver se a gente consegue acabar com ele rapidamente E o nosso mineiro tá lá, batendo na, na bruxa, né Vai acabar destruindo a bruxa também Mas o boa, boa, boa, boa, boa Já consegue ele destruir a bruxa, a gente defendeu aqui, beleza Tudo bem, tudo bem, tá show de bola E agora a gente coloca o venenão pra tentar acabar ali o quanto antes com aquela máquina E enquanto isso vai chegando o nosso combo, meus amigos Aquela torre está no chão, galera. É isso. A nossa torre já. A nossa não, A dele já foi embora. Já caiu a torre. Ah, mas toma muito dano do, do, do outro lado. Beleza, calma. Calma que tá ok. Vamos lá então. Vamos começar a doideira. Segura! segura Vamos que vamos, manos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos destruir o nosso adversário, manos Ó, dragão infernal ali já tá preparado, tudo no esquema, tudo esquematizado pra poder fazer bonito, vamos lá Vamos preparar nosso ataque aqui também Já botei meu bebê dragão, Eu precisava do meu veneno, né, seria muito bom se tivesse o veneno ali na hora Mas por enquanto nada, hein, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vou botar aqui meu mineiro aqui desse lado Pra tentar fazer pressão e conseguir derrubar Hum, agora vai cair aquela máquina Ih, essa torre aí, meus amigos Parece que vai dar bom pra gente, hein Vamos ver se vai dar, vamos ver se vai dar Tá, não derrubamos a torre Não derrubamos a torre, mas tá beleza Vamos que vamos, estamos na vantagem Estamos na vantagem Botei meu, meu lava-round E vou colocar um venenão, né Vou colocar um venenão, podia ter esperado um pouquinho, né Podia ter esperado um pouquinho, seria ótimo Mas tá tudo beleza, a gente vai conseguir ali Dar o dano naquela, naquela fornalha também Pra cima agora, hein, vamos lá, vamos com tudo Pra acabar com aquela Aquela doideira ali que ele botou, aquele golem Golemzão, que é a minha carta favorita Mas hoje eu não tô jogando de golem, hein Hoje eu não tô jogando de golem, não Vamos de veneno pra acabar com aqueles Servinhos, meu Deus, meu Deus Vamos dar dano lá de novo, vamos dar dano lá de novo, hein Agora sim a gente acabou com ele, vai de mineirão. Vai bater ali o bebê dragão, vai conseguir dar um dano Pelo menos, deu um daninho de leve E a gente bota outro lava round Pra fazer pressão, ele veio com o bruxo lá de trás Ih Mano, acho que não vai dar não Acho que é hora de botar em ação Os nossos emotes Olha o Spark aí, meus amigos Olha o Spark aí, meus amigas Botei aqui o Sparkão, ó Você é louco Mano, muito top E olha a P.E.K.K.A É isso, mano Não entendi nada, mano meu Deus do céu, ganhamos a partida Foi muito bom, galera, foi muito bom A gente aqui, tá na briga aqui A gente vai continuar jogando e fazendo as Zoeiras, mas é o Seguinte, galera, o recado principal É isso mesmo, a partir de é amanhã Quinta-feira, às 20 horas Quinta-feira, amanhã ou é hoje, não sei, quinta-feira 20 horas, tem torneio Valendo mil emotes Da PEC, quem sabe eu não dou mais alguns No chat também, então fique ligado, mais de Mil pessoas vão ganhar emotes Nesta live, galera, beleza? Bom, esse era o recado que eu queria passar pra vocês Ainda deu bom, peguei 5.400 também Deu maravilha! Então é isso, manos Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se não quer perder a live aqui na quinta-feira Às 8 horas da noite Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho Porque você pode perder se você vacilar, hein, galera Então, não esquece, se inscreve no canal Deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo Com a sua tag, vai saber se eu não te dou Mais um emote aqui nos comentários desse vídeo Tamo junto, galera, é nóis, um abraço Falou! <risos>